formas de resolver isso a primeira forma de você tirar o que está no teu coração é a forma mais poderosa que existe, a maneira mais poderosa de você aliviar o teu coração é dobrando os teus joelhos fechando a porta do teu quarto, no secreto você diz, Senhor eu não aguento mais Senhor, está doendo Senhor Jesus, eu não consigo suportar Jesus, eu estou sentindo isso Senhor, eu estou pesado Meu espírito está angustiado E aí você faz isso aqui, você tira E você deixa Aleluia Sabe, o Senhor diz Deixa vir até mim O que estão cansados e oprimidos Sobrecarregados Que eu vos aliviarei É Jesus dizendo Eu o que está dentro, arranco para fora e coloco dentro dele, meu coração é eu dentro <risos> aleluia